Como é que é se apaixonar? Alex, não tem como explicar essa sensação. É um sentimento único. Mas por que a curiosidade? Eu comecei a direção da escola a criar um festival de poesias. Você, aquela menina, tá falando alguma coisa? Isso seguir, Sai só as poesias que eu tenho recebido. <risos> tenho quase certeza que é da Vanessa. Você tem certeza que você não quer postar a tua poesia no, no festival? Mas acho que é positiva. Eu acho que ela tá apaixonada por mim. Mas eu não sei se eu tô apaixonado por ela. É, mas ela é bonita, né? Acredita, se você tivesse apaixonado por essa garota, você saberia. Pronto, agora meu monstrinho já pode comer. Ai, de novo isso? Caraca, mãe. É que saco! Fica assistindo isso toda hora.